O professor é feito pelos alunos. O que eu fui como professor foi aquilo que... que, que os alunos exigiram que eu fizesse, viu? Eu, eu chorando e gemendo, <risos> gemendo e chorando, mas aí te engolia o sapo inteiro, <risos> retalhado. Para tirar o filé. É, engolir o sapo né, seco. Né. <risos> Eu estou é, a, a gente não vive, a gente. A nossa vida é um, um, um aglomerado de corpora, de. De contribuições. Vocês vão ver isso. É, verdade. Não desanimem, não. Vale a pena chegar a 96 e anos. que isso é lindo a gente ouvir vale nos dias de hoje. O que dói muito é a solidão, né? A gente vê, eu olho, porque tem nenhum da minha turma, mesmo. Só eu, o único. Mas, mesmo assim, vale a pena. A lembrança, mesmo a lembrança daqueles que pareciam querer outra coisa diferente da gente, viu? mesmo isso. Esses talvez a gente aprenda mais com eles do que até com aqueles que pensam parecidos é. com a gente. Né? A gente fica pensando que a vida era para ser aquilo que eles fizeram, uhum. que eles foram. Agora, o que atrapalha muito é a, o momento histórico que nós vivemos, os valores. Valor, Valor é ter dinheiro, uhum. ou é não. Isso aí não se leva. Mas é preciso um mínimo. Para a questão de dignidade, mínimo, né? mínimo Este mínimo você tem a obrigação de, assim, de lutar de é com a força da, a sua, da testa e a força do braço. Né? Sem a obrigação. Ah...